Olá, grupo! Hoje vamos imprimir a camisa social, ok? Então, vamos começar pelo RN. Vocês vão receber 16 tamanhos da camisa social, tá bom? Nosso moldespet.com. Vocês vão receber assim, Tá? aqui os moldes a apresentação né o passo a passo tudo certinho ok aí vocês vão receber cada tamanho vai cada tamanho vai pedir o pdf é assim para vocês tá como imprimir né o passo a passo os moldes aqui né quantos moldes tem e os moldes tá aqui e a apresentação Aqui, agora, a gente vai imprimir a URN, tá? Da camisa social. Vai imprimir. Lembrando que o teu Adobe tem que estar tá atualizado. Você vai imprimir pelo computador Adobe atualizado, tá, gente? Quando vocês entram no curso, vocês ganham um link, né? Tem um link para você atualizar o Adobe, tá? Pra baixar, caso você não tenha, mas... Geralmente, todos os computadores vêm com o leitor de PDF, né? Que é o Adobe. Caso não esteja atualizado, você vai e atualiza, tá? Para o Adobe Acrobat Reader, tá bom? Aí, então, aqui abriu pra gente imprimir. Você vai em tamanho, tamanho real, sempre tamanho real. Aqui você vai ver se teu PDF saiu para fora. Não, não saiu nada para fora. Então, você vai... O teu RN vai caber tudo numa A4, olha aqui ó, você vai imprimir isso aqui, vai caber tudo numa A4 Você não quer apresentação, você não quer as outras folhas, você só quer os moldes Então, os teus moldes tá na folha 2 Você vem em páginas, páginas, você vai colocar página 2, que é onde tá teu molde Isso vai economizar nas folhas, tá? Vai economizar para você não estar tá imprimindo, gastando mais folhas Então, você vai imprimir só a folha 2 né? Aí você vem imprimir e vai imprimir normal Então, o tamanho RN, ele é tamanho real, ok? Não precisa em pôster, você vai só tamanho real Ele vai imprimir no A4 todos os moldes, tá bom? Você vai em página 2 e imprime, ok? Então, vamos agora para o zero RN é o nosso recém-nascido, Tá? Então tá aqui, abriu né? O nosso zero vamos imprimir, não preciso mostrar o okay, que que vem a mesma coisa que vem no RN que eu já mostrei que vai vir no zero também, ok. Abriu aqui, você vai tamanho, nunca vem reduzir tamanho, vai tamanho real tá tamanho real. Você vê que se teu molde saiu pra fora, não saiu pra fora vai dar para imprimir na A4 então você vem aqui ver onde está o teu molde né? na folha é que está o teu molde então o teu molde está na folha 3 e na folha 2 então você vem em páginas tamanho 0 está na folha 2 traço 3 aí você vai imprimir só os moldes não vai imprimir o resto as apresentações, como imprimir Vai só imprimir os moldes, isso vai economizar você. você Isso vai fazer você economizar com as folhas, ok? Então, tamanho zero vai caber na A4, tá? Vai dar duas A4, ok? Aí você vem aqui e tá bom? Tamanho zero, duas A4 Vamos para o tamanho 1 um. Abriu aqui, tamanho 1, um, você vai imprimir Abriu aqui para imprimir bem tamanho real. Tamanho real você vê se teus moldes saiu para fora. teus moldes não saíram para fora aqui. É só você imprimir. É tamanho real, não precisa vir em pôster, é só imprimir. Vai dar duas a quatro também. teu molde tá na folha 2 e 3 do tamanho 1. Um seu então, molde está na folha 2 e 3 então você vem aqui em página 2 e 3 aí você só vai imprimir os moldes ok? estamos imprimindo os moldes da camisa social que está lá no, no curso né? pet.com, então a gente já mostrou o RN que é o recém-nascido o zero e um. Agora vamos para o 2. Abriu o 2, você vai imprimir. Lembrando que o teu Adobe tem que estar atualizado, tá? Você recebe o link para você atualizar o teu Adobe. Tem que ser pelo computador, tá? Você tem que imprimir pelo computador. Tamanho, tamanho real. Tamanho real, vamos ver se o nosso... O molde saiu fora Não, tá todo na A4 Todinho na A4 Ok? Então, você vai querer só os moldes Não quer apresentação, né? Não quer aqueles, aquelas outras folhas Então, o teu molde tá na folha 2 Na folha 3 E na folha 4 2, 3 e 4 É onde tá os teus moldes do tamanho 2. Então você vem aqui 2,3 e ,4, que é onde tá os teus moldes. Tá? Vai imprimir só os moldes isso vai fazer você economizar com as folhas, tá bom? Aí é só você vem, imprimir. aí é só você vir imprimir. Esse é o nosso tamanho 2. Vamos agora para o 3. Então, daqui abrimos o 3, vamos imprimir. Nunca vai em, em reduzir página, sempre tamanho real. Vamos ver se o nosso molde saiu pra fora. Tá tudo aqui dentro, tudo dentro da 4. Então, a gente quer só os moldes. Vamos ver aonde está os moldes. Página 4, página 3, página 2. Então é 2, 3 e 4, você vem em páginas 2,3,4 Aqui você vai só imprimir os seus moldes Aqui você vai economizar nas folhas, você vai imprimir só os moldes Vai dar 3 páginas de A4, ok? Esse é o nosso tamanho 3 então, é tamanho real, não precisa ir em pôster, a RN 0, 1, 2 e 3, não precisa ir na opção pôster, da camisa social não precisa ir na opção pôster. Você vai tamanho real e ele, e coloca imprimir. Só vê onde é que tá os teus moldes ali, para economizar nas folhas e coloca as páginas que você quer imprimir, ok? Vamos agora para o tamanho 4. Abrimos o 4, vamos imprimir. Tamanho, tamanho real aqui, nunca deixa reduzir reduzir tamanho, aqui a gente já vê que vai sair para fora, olha só a diferença. Se você pegar o 3, você já vai ver a diferença aqui. Agora vamos tirar, tirar tema aqui, ó, sair para fora aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui, ó, aqui. Então, vai sair pra fora. Quando sai pra fora, é pôster. Não tem o que fazer. Vai em pôster, tá? Foi em pôster, ele vai dividir. Olha aqui. Ele vai dividir em duas páginas aqui. O Adobe mesmo vai dividir pra você, tá? No tamanho real, em pôster, ele mesmo vai dividir que fique no tamanho real, tá? Então, aqui, ó vai dar duas a quatro aqui para você fazer esse molde da manga e do filete vai dar duas a quatro depois você vai colar tá para você fazer as costas vai dar mais duas a quatro para você fazer a frente né e a nossa gola aqui mais duas a quatro então essas telinhas aqui que vai dar você vai ter que colar uma na outra aqui para você ter o teu molde tá você quer só os moldes, tá? Na página 2, na página 3 e na página 4. Você vem aqui em páginas 2,3,4. Você vai imprimir só os seus moldes. Aqui vai dar 2, 2 a 4, mais 2 a 4, vai dar 4. E mais duas a 4, vai dar 6 a 4 ao todo, para você fazer um molde da camisa social tamanho 4. Vai dar 6 a 4, ok? Vamos para o tamanho 5 agora. Então, o tamanho do RN até o 3 é tamanho real, não é pôster. Do 4 em diante, você tem que ir na opção pôster. Isso é que você tem que guardar, tá? Isso na camisa social. Cada molde é cada molde, cada um com sua peculiaridade, tá? Não é porque a camisa social é segue esse esquema que o outro, outro molde vai seguir... O mesmo esquema, o que você tem que saber é que quando você vai em tamanho real, se o molde saiu pra fora, é, ele saiu pra fora, você tem que ir em Isso é que você tem que saber, tá? Mas cada molde tem a sua peculiaridade, tem seu modo de imprimir, tá? O, o detalhe, o segredo é que saiu pra fora, não interessa o molde, não interessa o modelo, saiu pra fora, você tem que ir em poster, tá? Se saiu pra fora do, da A4, você... É obrigada e em pôster, tá bom? Então, aqui a gente vai imprimir o tamanho 5 da camisa social. Vai tamanho real. Olha aqui, saiu para fora aqui. Ó, é isso que você tem que ver. Pegou qualquer molde da Animania, foi imprimir no Adobe Acrobat Render atualizado pelo computador. Vem imprimir, foi imprimir. Tamanho real saiu para fora aqui. Você vai em pôster. Não precisa pensar duas vezes. Se não saiu para fora, é só imprimir, tá? Saiu para fora, tem que ir em posta. Se não saiu para fora, é tamanho real, não precisa ser posta. Aqui, saiu para fora, fomos em posta. Então, vai dar o mesmo tanto de A4 que deu no tamanho 4. Olha só. mesmos 6A4. Duas aqui, duas aqui e duas aqui. O meu molde, tão o... No... Na página 2, na página 3 e na página 4. Você vem aqui em páginas e coloca, né? Página 2, 4. Isso vai te ajudar a economizar nas nas A4, nas páginas, né? Então, vai dar 6 A4. Como vocês podem ver aqui, depois vocês só colam pra montar. O teu tamanho 5 vai dar 6 A4. teu tamanho 4 também vai dar 6 A4. Ok? E é poster. impressão pôster. Vamos para o 6 agora. Vai imprimir. Tamanho, tamanho real. Saiu pra fora aqui, aquele segredinho. Saiu pra fora, é pôster. Tá? Aqui vai dar 3 a 4, mais 3 a 4, 6 a 4, mais 3 a 4, 9 a 4. Teu molde tá na página 4, página 3 e página 2. Aí, você vem em páginas aqui e coloca. Vem em páginas aqui e coloca 2,3,4, ok? Esse é o nosso molde, nosso molde da camisa social tamanho 6. Agora, vamos para o 7. Mesma coisa, vai imprimir. Tamanho real. Saiu para fora aqui. É poster, tá? Aqui vai dar 4 a 4. 4 a 4 aqui, mais 4 a 4 aqui dá 8, mais 4 a 4 aqui. Dá 12 a 4. Para você fazer o tamanho 7, é 12 a 4. Só do molde, só dos moldes, tá? 12 a 4 por 7. O teu molde está na página 4, 3 e 2. Teu molde tá na página 2, 3 e 4. OK? Esse é no tamanho 7. Aí você vem em página e coloca aqui: 2,3,4. E imprime só os moldes. Isso para economizar, para você não imprimir as outras folhas que não é necessário para você. Tá bom? Vamos para o 8. Estamos imprimindo camisa social, ah, que está no nosso curso moldespet.com. Vai imprimir. Essa é a camisa social tamanho 8, tá? Tamanho real, nunca vai reduzir páginas, sempre tamanho real. Tamanho real saiu pra fora aqui. É lógico que essa aí é tamanho 8, né? Então, vamos em pôster. Pôster vai dividir aqui, ó. Dividiu aqui em 6 a 4, para você fazer o tamanho 8, Vamos ver onde é que tá os nossos moldes, então, aqui para fazer a, a frente e o filete 6 a 4, as costas mais 6 a 4 dá 12. A manga e a gola mais 6 a 4 dá 18 a 4. Os moldes estão na página 2, 3 e 4. Você vai vir aqui em páginas. 2,3,4. Ok? Então, é isso. E daí, é só vir aqui e imprimir, depois colar os moldes e montar a tua peça. Então, tamanho 8 da nossa camisa social. Vamos para o 9. Vem imprimir. Vai tamanho real. Nunca vem reduzir página. Saiu para fora, Poster. Saiu pra fora, pôster, tá? Tá? Então aqui vai dar 8 A4 mais 8 A4 dá 16 e mais 8 A4, tá? Dá 16 com mais 8 24, tá? Aqui vai sair algumas páginas em branco, você pode guardar para imprimir os próximos moldes, OK? Então 24 A4 para fazer o tamanho 9 mesma coisa, teu molde tá na página 2, 3 e 4. Você vem em página 2,3,4 e imprime só os moldes, ok? 24 a 4. Porque é uma peça grande. Vamos ao 10. Vai imprimir. tamanho real sempre tá saiu para fora poster então aqui vai dar 9 18 27 a 4 vai dar pra você fazer o tamanho 9 vai sair a ah, páginas em branco que você poder vai poder aproveitar para próximos moldes né mas é isso, 27 a 4, tá? Agora, vamos imprimir o 11. Estamos imprimindo a camisa social, né? A grade da camisa social. Essa grade, esse molde, está no grupo moldespet.com. Esse molde está lá no curso moldespet.com, né? Está lá no site moldespet.com. Camisa social. Então, aqui você vai imprimir. Então, esse é o tamanho real, tamanho real ficou fora, a gente vai em pôster, ficou fora, a gente vai em pôster. Aqui, o tamanho 11, que é o nosso tamanho maior que temos, né? Esse vai dar 10 páginas aqui, pra fazer a frente e o filete, 10 as costas, dá 20 páginas e mais 10 aqui, né? Vai dar 30 páginas, porém, aqui vai sobrar bastante páginas em branco. Que você vai poder aproveitar para o próximo próximos molde, né? Então, dá 30 páginas. Infelizmente, não tem outra forma de fazer isso aqui, tá? 30 páginas para o tamanho 11, ok? Aí, você vai imprimir. Ok, gente? Tamanho 11. Agora, vamos imprimir os tamanhos especiais. Vamos começar pelo P bem especial que é para deixar os, que para aqueles cachorrinhos que tem a patinha mais comprida, mais curtinha, aqueles cachorrinhos que esse cachorrinho tem a patinha mais curtinha e são compridos, né? Então esse é o nosso P, que é para deixar os para bacer, né? Então vamos imprimir tamanho real. Tamanho real, nosso molde ficou fora aqui, ó. Então, tem que ir em poster. Ficou fora, nem for um pouquinho tem que impôster. Aqui vai dar duas páginas aqui, mais duas para as costas, dá quatro, mais duas para a manga. Dá 4 dá seis páginas, tá? Então, mesma coisa, tô. Teus moldes estão na página 2, 3 e 4. Então, você vem em página 2, 3 e 4. 2,3,4 e imprime só os moldes, ok? Esse é o nosso P especial. Vamos para o um M especial. O M também é para deixar, para bacer, para pug. Tá? Então. O M também é para os nossos cachorrinhos especiais, né? É M especial. Então, tamanho real. Tamanho real, vamos ver se vai sair fora. Saiu fora aqui já de primeira, né, gente? Então, vamos em pôster. Pôster vai dar duas, duas a quatro cada molde. Então, duas a quatro aqui. 2 a 4 aqui e mais 2 a 4 aqui. Vai dar 6 a 4, tá? Que o molde tá no na página 2, 3 e 4. Então você vem aqui em páginas 2, 3, 4. E assim você imprime só os moldes, tá? E isso te economiza para você não imprimir essas páginas aqui que não é apresentação, é páginas que não, não cabe para você agora. Você pode até ver, ler ah, o passo a passo ou coisa assim pelo computador mesmo, né? Então vamos agora para o último molde, especial G. Esse é para budogue francês e pug, tá? Até 11 quilos. Vai imprimir. Tamanho tamanho real aqui Vamos ver se o nosso molde saiu pra fora Nosso molde saiu pra fora aqui, ó, na manga Então, a gente tem que ir em poster, tá? Vamos em poster Vai dar duas a quatro aqui Mais duas a quatro aqui E mais duas a quatro aqui Vai dar seis a quatro ao todo Tá? Teu molde tá no, na página 2, 3 e 4. Aí, você vem em página 2,3,4. Ok, gente? Então, é isso. Aí, vocês vão receber também a tabela de medidas, tá? Ok? Essa tabela aqui de medida, que tem as medidas dos nossos bebês. Ok, gente? Então, aqui, ó, tá o RN 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, PMG, tá? Aqui tem pescoço, peito, comprimento, peso do cachorro. Caso você não tenha essas medidas aqui pelo peso, você já pode se basear. A pessoa vai te, né, te mandar, ele pesa tantos quilos. Você vem aqui no peso e você já pode mais, mais ou menos ter uma ideia. Lógico que a gente não vai saber como que a, massa, a massa corporal do bebê está dividida, né? no corpo dele, mas a gente já tem uma ideia, geralmente dá certo, tá? A gente vem aqui, ó, pesa 3 quilos, 3,2 kg. você vem aqui, olha aqui quantos quilos tem, você já vai saber que o 3 vai dar pra ele, se não dá, vai chegar perto, né? Vai ficar um pouco, pouca coisa maior, mas é o que vai chegar mais perto é o 3, tá? Então, aqui tem algumas raças também que vestem esses tamanhos, então, é sempre bom você... Trabalhar com a tabela de tamanhos, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado, né? E hoje a gente imprimiu a nossa camisa social, né? É, o nosso molde que tá lá no moldespet.com, tá bom, gente? Então, beijos pra vocês até a próxima.